Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente, saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer, sim, mas saiba que você não vai conseguir emagrecer se ficar de braços cruzados, é a mesma coisa se eu quiser ser programador e não estudar programação, não tirar curso de programação, eu nunca vou ser um programador mesma coisa é emagrecer, se você não adquirir alguma coisa, alguma dieta, algum treino, alguma, alguma coisa pelo menos para você perder os quilos do seu corpo, você nunca vai perder os quilos do seu corpo, porque emagrecer é a ciência de perder os quilos do seu corpo, em resumo, mais um dos efeitos é perder a barriga, porque Bom, deixa eu parar.